Nós não queremos sair de lá, nós queremos que é, é, prevaleça o, o, o projeto do Plano Popular, não o projeto dele, que vai é, prejudicar várias famílias. Ele vai deixar um miolo da comunidade para depois ele mesmo vir arrancar aquele miolo. Uma coisa pura. E a senhora não pôde entrar aqui? Não, não pôde entrar, porque eu não faço parte da parte que ele diz que quer remover. Eu tenho os meus direitos de ir e vir, eu quero participar também. Afinal de contas, ele é um funcionário nosso, nós pagamos o salário dele, nós temos o direito de participar. Teria que teri comuni a comunidade inteira participar, não só a, a parte que ele quer remover. Eu vi gente vindo pelo, é, na vara da prefeitura. Lá é, eles estão é, trazendo as pessoas a qual eles deram os convites. E aqueles que não, não tiveram convite não têm o direito de participar. Pode mostrar A casa de sua época. A comunidade família que a gente quer repor. A família. A comunidade família.